Granny, capítulo 2, eu nunca joguei o capítulo 1, mas vamos clicar logo aqui no play Pra quem não conhece, Granny é mais ou menos um jogo de que uma velha sequestra você e deixa você preso na casa dela Seu objetivo é pegar umas peças e fazer um puzzle gigante lá pra fugir da casa dela, basicamente isso Esse aqui é o Granny 2, ele tem a velha e o velho. eu vou deixar só a velha porque eu sou noob Eu vou deixar no Easy também, Dica, fique quieto, a Granny tem, ela escuta é, tudo. O velho, ele não escuta tão bem, mas ele é, bate forte. Bate com força, não sei. Dei um. Tá vendo? eu já vou logo direto aqui pra cima e tomara que a velha não... É, a não tá aqui. Vê se tem alguma coisa aqui. Não, tem nada. A velha tá aqui... Ainda bem que não. E tem alguma coisa? Também então, não. A velha tá aqui? Não. Bom dia! A velha tá aqui, sim. Será que ela me viu? Vai embora, velho. Tá fora da Vai embora. velha burra. Aproveitar e ver se tem alguma coisa aqui. Tem isso aqui. Nossa, o que eu vou precisar? Eu acho. Eu vou jogar em cima dessa cama aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui tem alguma coisa? Deixa eu ver. Nada. Não tem nada nas gavetas. Vou baixar aqui. Ver se tem alguma coisa aqui. Não tem isso aqui. Ah, isso aqui é pra fuga do helicóptero. Eu quero fazer a fuga normal. A, a da porta. Então eu vou dar o fora daqui! Tá, a véia tá aqui. A velha tá aqui. Ah, velho. A velha não, é a velha. Gente, se o áudio ficar uma porcaria, porque eu tô com outro celular e o microfone dele fica em um lugar diferente. Eu tô mal acostumado. Então meu dedo fica tampando o microfone e o áudio fica horrível. Mesmo. Tá, aqui tem um matador. Vai ver se tem alguma coisa aqui. Fecha a porta. Como é que, ela... que ela aparece aqui, né? E aí, eu gays, Todairoe list of top 5 escarias de Ai que susto! Não apareceu, velho. Já tô no dia 3 já. E eu só tenho 5 dias para conseguir sair da casa. E sabe quantos itens eu achei? Exatamente nenhum. Eu sou um verme mesmo. Né? Tá, voltei aqui. Aqui tem para fuga do helicóptero. Tá, eu não quero fazer a saída pelo helicóptero, velho O estado dessa privada? O que, que a véia fez aqui? Não, olha a pia Na moral, olha esse box Tá chapiscado o box, velho Tem aqui A véia tá aqui Que isso? Que... Tá bom, então Eu acho que tem menos de 5 minutos de gameplay E tô no dia 4 tá, agora tá praticamente impossível de ganhar, Porque eu sou um verme Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ah, pra baixar. Olha, tem um pedaço de uma pintura. Pintura não, imagem. Também tem essa arma que eu acho. Tá, agora eu acho que consigo atirar na véia. Ela vai ficar no chão por uns dois minutos, se não me engano. Ah não, tem que se tirar naquele bicho ali. Eu errei. Não, não, não. Ah, sério que eu fiz isso? Cara, eu sou um velho. Eu mereço morrer mesmo. Gente, burra é assim mesmo. Cara, eu já tô no dia 5. E eu não fiz avanço nenhum no jogo. As coisas aqui de cima. Ah, não! Eu morri. Essa é a última vez que eu podia ter morrido, velho. Que isso, eu tô na água. Oxi, eu não tinha desativado o velho, né? Que legal, mano. Qual é o intuito dessa véia aí de ter me sequestrado pra essa casa? Pois ela me matou, não, não valeu nada. Então é isso o vídeo, tchau.